News games são jogos eletrônicos baseados em acontecimentos reais e em aspectos do jornalismo e das notícias. O termo news games abrange um vasto campo de trabalhos produzidos na interseção entre as áreas dos videogames e do jornalismo. O maior atentado à democracia e às instituições no país vai ter...